Eu sempre fiquei em dúvida se tem alguma utilidade, além de colocar na... na parede E até agora eu não achei nada pra fazer com isso O quê? Isso aqui, pra quem não sabe, é um presente que o YouTube me enviou Então hoje eu vou abrir o botão de prata do YouTube e se alguém tá com dó, ou tá com alguma coisa assim, tá achando que isso é uma loucura, eu não quero mais cem mil. Eu quero agora de um milhão. <tos> Vamos é um pingente, parque É, botar no vídeo, já pensou que louco? Tá o YouTube? Não me melhor, melhor? Então agora vamos fazer o um teste Vamos ver o que tem dentro do bagulho Segura? Você vai cortar o dedo? dedo Ai meu dedo! Resumo geral de tudo isso. Realmente, o botão de prato do YouTube é de ferro. E não galera, eu não fiz isso aqui por sacanagem ou por idiotice. Isso aqui em aeronauta tava me prendendo a 100 mil pessoas. eu não devia ficar preso a 100 mil pessoas. Então por isso que eu tive que abrir. Então agora, pela verdade, tudo isso é porque começa a nossa jornada Bom dia.